Boa noite, então vamos experimentar de uma nova forma, já que as outras formas estavam muito complicadas, então Linda. Marise... Ah, Marise. tudo bem, acabei de entrar Marise, Ai, a tá eles que A gente está experimentando essa nova forma, para ver uhum. se funciona uma que a gente já teve tantas questões técnicas Sim, de última um monte. hora. Um monte de questão técnica. Ai, meu Deus, estou descabelada. Agora que eu vi. Estava energizando aqui a Yumi. Olha lá, Yumi, você me deixou descabelada, amiga. Ela vai participar hoje aqui, está aqui comigo. Maravilha. então com diferença. É, está com calor, né? desse daqui do Zoom para o streaming que a gente está usando, é que no Zoom a gente pode até 100 pessoas, então a gente ficava se vendo. Aqui a gente só consegue colocar 6 pessoas. É. Então, vocês, trabalhadores lindos que fazem parte desse trabalho, estão aqui conosco, do outro lado da tela. Estão. Então, a gente não veja vocês, vocês estão aí. E todos uhum. nós vamos juntos fazer essa doação. Uhum. Que... Deixa os nossos corações muito felizes. Com certeza. Então, quem Ó. vai dar aí presente? <risos> Vou fazer somada. O pessoal já está chegando aqui, né? Estão chegando, sim. Pessoal animado. Ô, Marisa, cadê você? eu tinha sumido, você tinha apertado o negócio, eu sumi agora eu voltei então vamos lá tá. vamos fazer a chamada aqui tá. Luci Marlene Kátia, Aldra Alda Lu Andréia, Patrícia Denise, Justine Tânia Nilo, Pati Rocha Fran Pleníssima Lidiane, Tina, Félix, Hilda, Rosângela, Luciana, Marcondes, Maria Darcy, Carlene, Ercília, Kátia, Luísa, Marcos, Jaíston, Dulce, Lidiane, Xante, gente, vocês são. Maravilhosas, Aparecida, ali Karina, Fernanda, Rita. Cadê? Mas, gente, está entrando gente. Ana Paula, Marley, Juliana, Joyce, Fabiane, Rosângela, Sandra. Gente, que povo lindo, hein? Lindos. Vejo cada luzinha aí de, de todos os trabalhadores que estão se reunindo e os que vão se reunir depois. Obrigada. Muito, muito obrigada. E nós que vamos delícia. dar do nosso amor para todos e para o planeta. A pedido do nosso amado Sananda. Hum. Então, vamos fazer a nossa conexão? Vamos. Inspirando, Levando atenção para o nosso corpo, para o nosso coração. Enchendo os nossos pulmões com a mais pura luz que vem diretamente da fonte criadora de tudo que é. E quando a gente expira, a gente coloca no mundo a nossa luz. E cada vez que a gente inspira e expira, nós brilhamos mais. Porque a nossa luz fica mais intensa. E o amor, quando ele é dado, quando ele é doado, ele multiplica-se. Ele não divide. Então, quanto mais a gente der, mais a gente se ilumina. Um gratidão a todos que estão aqui. E a todos aqueles que estão se abrindo para receber. Amados... Mais uma vez nos encontramos aqui, nesta grande reunião de seres que escolheram ver a verdade, de ver o amor, de ver o puro, o belo. de sentir toda a experiência terrena mas mediante a este olhar juntamente com a fonte divina vejam quando mencionamos a fonte não estamos falando de um lugar específico estamos falando de vocês que se esqueceram de ser a fonte doadora de água de abraços de carinho de alimento fonte esta que se nutre automaticamente e que distribui sem fim porque não há fim e não apenas em seu aspecto como fonte mas é também em seus corpos físicos seus corpos físicos foram desenhados para se viver em infinitude também. E logo, assim o será, desde que vocês compreendam esta máxima. Estes ciclos do vai e vem, daquilo que chamam de morte não haverá mais sentido de ser porque nenhuma consciência morre. Então, estamos aqui reunidos para dizer mais que todos os sacrifícios vividos até aqui ou todas as histórias que vocês ouviram ser contadas a respeito de todos os que vocês chamam de mestres que passaram no planeta Terra eu gostaria de pedir antes de iniciarmos o trabalho para que se esqueçam de todas as histórias e lembrem-se apenas de uma única coisa que foi dita por mim mesmo na época e que levei tempo para dizer, porque as histórias de antes eram coniventes para vocês. Apenas Nossa. se amem, por favor. Apenas amem aonde vocês estão. Apenas se ajudem, mas também se ajudando. Todo o resto... Irmãos e irmãs, todo o resto foi uma criação. Foi uma criação da mente humana que se construiu hologramas. Nenhum verdadeiro. Mas veja, não podia ser dito antes fariam vocês ficar confusos. Mas que a verdade seja dita para que vocês saiam da zona de conforto que faz com que vocês adoeçam. Ninguém pode me ferir porque ninguém pode ferir a ninguém. Isto não existe, amados. Não há sacrifícios, crucificações, pecados ou condenações. Só há o amor. Vocês que estão despertando, que escolhem viver uma espécie de crucificação e o é mas a ressurreição ela vem de diferentes formas e tudo acontece dentro de vocês mas nada do que vocês escutaram fora foi verdadeiro a única coisa verdadeira foi o meu amor em missão de vir a este planeta e fazer com que vocês se lembrassem do amor que vocês se lembrassem da compaixão que vocês se lembrassem do respeito mútuo esta era a finalidade de eu ter vindo e ninguém e nada poderia me machucar. Porque no amor... estamos protegidos. Não nesta proteção que vocês conhecem. Não há do que se proteger. No amor você é tudo. No amor você entende todas as personificações, no amor você entende os elementos, no amor você entende as células, no amor você entende os olhares, os sentimentos, os pensamentos e você os domina. Porque a tua luz é o amor. Esta é a única verdade. Então, abram seus corações para a única coisa que sempre existiu em vocês. E vamos doar este amor direto na fonte criadora que todos vocês são, no silêncio. E vamos mostrar ao canal, detalhe por detalhe, do que... Suas almas estão a fazer. Comecemos, por favor. Thank you. aos poucos voltando a convocação é muito mais fácil toda essa força em luz que vocês sentiram aqui irmãos e irmãs não apaguem mais isto está na hora de não apagar mais, está na hora de não se esquecer mais, aonde quer que vocês vão, levando esta força e ajudando na ascensão da consciência coletiva. Este trabalho que vocês acabaram de realizar, de todos até então e muito antes destes encontros, foi o mais permissivo, o mais sincero, o mais entregue, motivo pelo qual sentiram seus cor corpos aquecerem, com mais intensidade. Porque estes são vocês de uma vez por todas. Estes são vocês. Seres belos. Cheios de luz. E um amor sem fim. E novamente eu agradeço e repito: nada disto seria possível se não fosse cada um de vocês estar lado a lado comigo nesta grande transição. Eu nunca duvidei, eu tinha certeza. Porque eu sei quem vocês são. Eu sou Sananda e me dedico eternamente à vida de vocês. filhos e filhas o nosso coração vibra de tanta felicidade em presenciarmos este lindo momento onde vocês todos generosamente ampliaram os seus corações para levar paz e amor para todos neste planeta. Vocês não têm ideia do quão grandioso foi este momento. O quanto a frequência foi alterada, modificada e elevada. O quanto tantos seres em sofrimento foram acalentados, apazibados e acariciados. continuem nesta linda jornada na doação do amor infinito que já jorra dos seus corações eu sou mãe Maria amo infinitamente vocês todos pois todos são os meus filhos quando vejo vocês olhando pelos seus irmãos e se dedicando, mesmo que por breves momentos, eu transbordo de felicidade. Receba a minha gratidão e a paz diretamente dos meus corações. Vários corações de vocês. Obrigada, Sananda. Obrigada a cada trabalhador que se doou. Obrigada, Beth. Que coisa mais linda. Hoje, sempre é muito especial, mas... Hoje, a atenção de vocês... Ela estava mais focada, a doação. E agora, só para dizer do que, eu, do, do que eu tenho permissão né, de dizer... Eu via energia se misturando muito rápida, saindo do coração de cada um, muito rápido, como se tornasse um, um vórtice bem grandão, muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E aí começava a ter um... como se fosse desestruturando, sabe, a dimensionalidade que a gente tá assim. E... Nossa, foi forte, assim, foi intenso. Eu falei, caramba, o que, que vai acontecer? Aí o corpo começou a tremer, tremer, tremer, e foi subindo, subindo, subindo, subindo. subindo. E aí eu só vi essa estrutura de energia física, físico. E aí o Sananda falou, olha pra cá. Não olha pro físico. Olha pra cá. E aí quando eu, eu me elevei, eu subi rápida, sem ouvir algumas nuvens, subi e tinha um portal. Quando eu entrei no portal, tinha focos de luz como se fossem aparelhos tecnológicos, assim, com impulsos de luz, mas era muito grande. Gente, eu estou tentando entender o que era aquela estrutura para trazer em específico para vocês, porque eu nunca... eu já vi alguma vez, mas eu não tô lembrada, era como se fosse um canhão mesmo de luz, mas totalmente diferente do nosso, porque ele era bem dourado, ele tinha uns códigos lindos nele, e ele entoava uh, eletroquimicamente os raios da vida, Era muito forte, e ele fazia um som, uh, uh, uh, uh, uh. e aí o Sananda falou, olha para dentro dos raios. Aí quando eu olhei, falei, gente, isso não está acontecendo tinha micropartículas de muitos códigos muitos códigos era muito, era muito então, eu falei uau e ele falou e olha o que nós estamos fazendo e aí desses focos de luz ia para a terra usava o nosso corpo físico e através do nosso corpo físico explodiu uma luz bem forte mistura de etérico e não juntando com a energia telúrica e começando uma uma limpeza em todo o campo, em todo o planeta, assim, era forte. E aí, daquilo, eu comecei a entrar muito em transe, e aí eu comecei a transmutar bastante, porque eu via que essa transmutação estava sendo feita através do nosso plexo solar, né? Estavam usando as nossas densidades de novo para fazer esse trabalho. E abraçava e dava aquela limpeza nas consciências e fazendo ah, que as pessoas entendam os desafios, as dificuldades e que elas podem seguir por um outro caminho. Foi lindo. A partir daquele momento, aí eu realmente entrei em, em transe, que eu nunca vivi isso na minha vida. Ah, eu comecei a desmembrar, como se eu não tivesse forma, só que foi... Foi muito realista, sabe? Então eu... É como se eu virasse uma fagulhinha de luz e aí eu me sentia como um grão da terra aí eu me sentia um pólen da flor eu me sentia nos olhos de uma pantera, de um elefante de um urso foi assim, a... mas real, tá? foi real. É, eu fui para muitos lugares. Eu fui para cada um de vocês e vi a vida com os olhos de vocês. Eu fui para os olhos da Yumi, que está aqui, para os olhos do meu marido. Ah, eu senti a energia e o, do, dos ácaros, inclusive dos ambientes, e me senti eles. Nossa, e me senti o sol. Depois eu senti todo o sistema solar conectado com os nossos chakras. Senti a força de cada planeta do nosso sistema solar. E tudo desmembrado. Aí essa fagulha saiu. E foi para um lugar onde não era mais nada. E nada mais importava. E aí eu estou tentando voltar até agora para explicar para vocês. Que raio que os pacová foi tudo isso. Mas... É, não foi lúdico, imaginativo. Eu estive, porque nós somos um mesmo. E vi também a vida através dos olhos do Sananda. É muito amor. Nós somos esse amor. Então, obrigada por isso, gente. Teve uma hora também. tá Eu vou falar, não vou esquecer disso. Podem deixar que eu vi uma cidade de quinta dimensão que está muito próxima nossa já. Ela é a primeira que vai aparecer. E ela tava ancorando o riacho deles. Tinha vários, eles, muitas lemurianas, tinha várias índias. E elas faziam um canto e o riacho, ele tava num sentido e elas batiam o pé e invertiam o sentido e se misturava com as águas da terra de terceira dimensão foi a coisa mais maravilhosa que eu presenciei na minha vida, eu falei, gente, E eu posso contar para as pessoas isso. <risos> foi lindo e elas sorriam, não é, tá chegando. Nós já estamos nos unindo através dos elementos. Tá acontecendo. Estamos só preparando vocês vão começar a tomar água já de quinta consciência, então obrigada por isso gente. obrigada a todos eles a todos vocês, todas as cidades todas as forças que estiveram aqui, muito obrigada amados muita gratidão, gratidão Marisa, gratidão a todos esses seres de luz que estão aqui com a gente, esses trabalhadores que se colocam à disposição para fazerem essa emanação de amor Gratidão aos nossos amados seres do outro lado do véu. Essas consciências iluminadas que estão conosco a todo momento. Nos permitindo viver essa nova experiência da nova era, da nova terra. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Nos veremos no próximo encontro. Na última quinta-feira de abril se assim nos for permitido. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Beijos. E acho que dessa forma funcionou, sem nenhum problema técnico. Gratidão, amados. Obrigada, desculpa, gente. Eu estou lesada. Obrigada, obrigada. obrigada. Sem tem problema. Compartilhem com os amigos, para que todos possam receber dessa luz, dessa energia. Então, amamos vocês.